E já estamos live também no Facebook. Facebook e Instagram agora mesmo, com a Daniela. Olá, Daniela. Boa noite. Olá. Boa noite. Bem-vinda, bem-vinda. Antes de apresentarmos aqui formalmente o nosso episódio, o nosso tema e a nossa, uh, acredito eu, bela e fluida conversa que vamos ter pela frente. E já temos aqui Sim. alguém entrado no Instagram também. Olá, olá, parece que conheceste jovem, parece que este jovem que entrou aqui no Instagram. Hoje é okay. o... <risos> sim, já percebeste quem é. Uhum. Um, sim, hoje é o 16º episódio, né? 16 episódios já, nunca imaginei que chegasse a este número tão belo. Um, e, mais vão, e mais vão existir, quer em português, inglês e mais alguns em espanhol daqui a alguns tempos. Olá, voice.com.pt, olá, Telma, dizer olá, olá quem está a entrar no Instagram, quem vai entrando aqui no Facebook também, vamos também aqui partilhar no Facebook com mais pessoas que possam querer aderir, e, e, e, e, e, e, e, oi, oi, oi, oi, aqui, aqui, assim, Bom, hoje neste 16º episódio, olá Sofia Diogo, olá Paulo Trindade, pelo que eu percebo, Paulo Trindade, Ai, Ana Reita Costa, tá. bem-vindos, bem-vindas. Vamos falar neste episódio sobre a arte de educar, essa bela atividade, essa bela arte, para alguns talvez misteriosa, para outros dada como adquirida e acredito que hoje vamos encontrar uma forma de realmente uh, ter mais escolhas e falarmos disto que nós falamos na Greenlight Other Choice, conversas sobre a nossa experiência humana, conversas sobre como saborear a vida com mais simplicidade. E é para mim interessante que uh, a educação é uma grande, grande paixão minha, não só por aquilo que fui aprendendo e lendo com, por exemplo, personagens um, como Ken Robinson, Sir Ken Robinson, recentemente falecido e paz, para toda a sua jornada, mas também com José Pacheco uh, e outras tantas pessoas, inclusivamente algumas uh, anónimas, com que eu aprendi na América do Sul, uh, quando lá visitei alguns projetos inovadores na, que tinham a sua proposta na área da educação. E hoje temos connosco a Daniela Laranjeira e a Daniela é assim uma, uma grande amiga de há uns anos atrás, conhecemos neste mundo do desenvolvimento pessoal e depois também uh, com a nossa ligação à educação e às comunidades de aprendizagem, que vamos falar mais daqui a pouco. A Daniela como mulher, como mãe, e ontem então um dia especial, uh, que não deveria ser necessário, não é? De, deveria haver outro equilíbrio e outra igualdade e equidade, mas uh, talvez uma outra conversa, Daniela, para, para outra altura. Mulher como mãe, como educadora social, faz o Educar-te, Relações Mais Conscientes e o podcast Faces da Educação. A Daniela tem estado ligada à rede Comunidades de Aprendizagem e no seu podcast tem falado com muitas pessoas da área, com diferentes exemplos sobre educar. E é interessante como na educação, por vezes alguma coisa nos escapa. Uh, por exemplo, a Daniela trabalha não numa escola dita normal, entre aspas, trabalha sim numa escola piloto em Portugal, no Norte, que trabalha com jovens uh, que estavam em situação de abandono escolar. E pelo que eu percebi, é uma grande missão e um grande, uma grande vontade, uma grande intenção de todas as pessoas envolvidas uh, na escola para realmente orientar, direi, os jovens para encontrarem o seu caminho e para tomarem as suas decisões com o que é que querem fazer enquanto continuam a aprender. Percebendo essa escola e como mãe que Educar inicia com a arte de educarmos a nós mesmos. É uma apaixonada por outras formas de estar e fazer educação e por desenvolvimento pessoal. Gera então o seu projeto educar como já falei, no Facebook e Instagram. Vão lá procurar educar Relações Mais Conscientes e Podcast Educação, Facebook e Instagram, onde poderão uh, acompanhar novidades, entrevistas, uh, áudios e conhecimento interessante e útil uh, para outra forma de educar. Para além disto tudo, é companheira, filha, irmã, vizinha, como ela própria escreve, de sorriso fácil, adora dançar e reunir-se à mesa com amigos. Uh, e uh, não vou dizer que há uns anos atrás, uh, quando eu estava a morar no Porto, um grande grupo de amigos se juntava em minha casa para celebrar e para reunir uh, Daniela, muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada por estares aqui. Diz-me, primeiro que tudo, como é que chegas à, à escola piloto, em que tens vindo a trabalhar há já 13 anos? O, qual é que foi assim, o, o, o impacto? pulsionador, o motivo, uh, o que estava presente em ti para... Hum, é aqui. É aqui que vou trabalhar e criar impacto. Que giro. Olá, João. <risos> Obrigada por este convite. E, e sim, gosto de me reunir à mesa e quando te partilhei sobre esta minha vontade foi por me lembrar dos hum. tempos em que nos reuníamos à mesa e estávamos juntos e que agora não é tão possível. Como vocês viram, uh, eu não vou estar sozinha, Uh, quer dizer, já não estava, porque estava contigo a conversa, mas vou ter aqui mais uma convidada de honra. Tá bem? Eu deixei para ti para, para apresentar-te a nossa convidada de honra. <risos> Sim, é. Está muito divertido. Só, só preciso de uns segundos, desculpa. Claro. Okay. Então, estavas me a perguntar, como é que eu uhum. cheguei a este projeto piloto? Escola de Segunda Oportunidade de Matozinhos. Espera só um bocadinho, amorzinho. Peço desculpa a quem está aqui, espero que tu não percas, um, não percas seguidores. Continua, por até causa... porque acredito que vamos ver outra forma de, outra forma de incluir convidadas de honra na conversa. O, o que é que era pequena Maria? O que a que Maria está a pedir? Olha, está a pedir por acaso, está a pedir telemóvel. Mas quero o outro, quero aquele que eu estou a usar para fazer ligação com o Instagram. Só que estou a tentar uhum. negociar com ela para que ela uhum. aceite este. Aunque está tudo certo. Olha. Exatamente. Pronto. E então, um, sabes, eu saí da faculdade e fiz um estágio curricular numa escola regular. E nessa escola uhum. regular, o meu orientador de estágio era, se não, o diretor da Escola de Segunda Oportunidade. Na altura ainda não havia Escola de Segunda Oportunidade, mas sim uma associação que se chamava Associação para a Educação de Segunda Oportunidade, que ainda existe hoje. Então todo o meu estágio foi orientado por esse senhor Luís Mosquita, que tinha esta vontade de dar uma resposta efetiva a público que, na escola regular e com o ensino tradicional, não estava a encontrar o seu lugar. Nós na sociologia da educação, na psicologia da educação, na faculdade, nós falamos muitas vezes que não são só os jovens que abandonam a escola, muitas vezes é a própria escola, e quando digo escola, é o sistema em si que acaba por abandonar os jovens. Então foi esta, este o acompanhar o nascimento da escola de segunda oportunidade durante o meu próprio estágio curricular com, com pelo menos uma turma de jovens, uh, CEF, Educação e formação de adultos uh, uh, de, curso de Educação e Informação para jovens que... Que essa própria escola não estava conseguindo encontrar resposta, uhum. então estavam ali entregues a um CEF e depois a um grupo de adultos. E, e essa, nesse estágio curricular já foi possível fazer algumas experiências e perceber que aquele é era o meu caminho. Um, okay. Se olhar também por toda a minha trajetória de vida e o facto de, de eu ter sido sempre uma jovem que. Nunca me ligava, sempre fui uhum. uh, integrada em turmas o, dos números E, F, G, H, estás a imaginar? Porque não das turmas A e B. Isto, uhum. uh, para quem me está a ouvir, se calhar percebe que as turmas A e B talvez seriam as melhores turmas hoje, com um nível de socioeconómico também um, mais, uh, mais favorável. E eu sempre fui das outras turmas. E talvez é. essa é a minha experiência, essa é a minha própria passagem. Um, tenha sido importante para perceber que toda a gente tem lugar, toda a gente importa e, e ninguém das outras turmas são menos do que outras. Então, uhum. durante o seu curricular, eu tive a sorte e a oportunidade de poder um, trabalhar diretamente uhum. com esses uhum. miúdos, que toda a gente dizia que se calhar não davam nada, por isso vão estar entregues ali a um CEF, uhum. porque é, que é a única coisa que eles conseguem fazer. E, e foi muito bonito toda acompanhar o percurso que a Associação para a Educação de Segunda Oportunidade estava a fazer na constituição desta escola piloto. Uh, o nome é a Escola de Segunda Oportunidade de, de Matosinhos, às vezes criticam o nosso nome Segunda Oportunidade, parece que é dar numa segunda, encontrar ali para canto, é? um segundo lugar. Mas não, isto tem a ver também com a tradução que nós fizemos, porque nós pertencemos à rede europeia de Second Chance Schools. Então, daí o, o, o, um, o, a tradução não é tão feliz, se calhar o, o, vermos aqui a questão de Portugal, mas uh, o que importa é o que acontece lá dentro, o que fazemos e o que somos. Tem um outro, entretanto, chegou outro companheiro, por isso já estou acompanhada com mais dois, como podem Sim. ver. E, e então... Quando, quando chegou um, julho, final do meu estágio curricular, a escola uhum. ia abrir em setembro, e eu disse, posso colaborar? E a resposta foi sim, por isso a partir do dia 1 de setembro de 2008 que eu estou a co colaborar naquela escola. E, e pronto, foi essa a razão de eu chegar, uh, foi Foi, aí. estou lá há 13 anos. Há três anos. E eu tenho uma, uma tela no Instagram, diz Daniela, com um coração, uma das que motivou na SOM. Que imagino ah, que está que a tem? falar... Sim, uh, se, se fizeres aí um scrollzinho no, no, no Instagram, uh, é claro que para quem vai estar a ouvir o áudio no podcast mais tarde, Até esta é. parte ou fica de fora, ou uh, vão ao Instagram, greenlight.joaom.pombeiro, para ver do que é que estamos a falar e podem rever o vídeo que vai ficar guardado. E, Daniela, estou a pensar que realmente, esse, pelo menos eu faço essa ligação, uma forte intenção da tua parte, um forte motivo para realmente ajudar as pessoas a criarem outra escolha. Não só a terem noção, não só a estarem conscientes de outra escolha, que é algo muito especial para mim no trabalho que faço e também com a Greenlight, que é, há mais do que uma forma de fazer as coisas, há mais do que uma forma de aprender, há mais do que uma forma de dar certo, mais de uma forma de, de, de ter resultado, e hum, falaste aí de uma frase, uma afirmação assim, de certa forma impactante, não é? Tipo, a escola abandonar os jovens. Uh, do meu lado eu percebo isso como a escola, da forma tradicional como a temos, está muito formatada não é? e com modelos desadequados ou antiquados. E se as crianças ou, a, ou os adolescentes se encaixarem, pois muito bem. Se não se encaixarem, então uh, uma outra expressão é temos pena. Não é? Eu sei que isto é uma, são expressões fortes, porque há muita gente no sistema educativo tradicional que quer que as coisas resultem, quer que as crianças e adolescentes aprendam, uh, mas depois também lembro do José Pacheco falar, por exemplo do sistema atual, tradicional, está ligado mais à classificação, porque também falaste aí das turmas A, B, C, até a, G e por aí fora, do que propriamente à evolução e à avaliação individual que permite à criança e adolescente evoluir com a sua aprendizagem. E lembro também daquela frase, supostamente atribuída ao Albert Einstein, se julgares um peixe pela sua capacidade de habilidade de subir uma árvore, Uh, naturalmente, ele sentir-se-á estúpido. Não? Uh, o, que, o, que é que retiro, o que é que retens nestes 13 anos? Assim como, ah, como, como impacto, aprendizagens uh, desses 13 anos na, na escola, segunda oportunidade. <risos> Fizeste esta tua reflexão, que tenho muita Sim. vontade de dizer muitas coisas. Um, primeiro, deixa-me deixa, deixa voltar ao início. Quando nós percebermos que, uhum. uh, e compreendermos e olharmos efetivamente para aquilo que está acontecendo no sistema, uhum. na nossa sociedade, só precisamos de nos perguntar. Uhum. O direito constitucional, que é o direito à educação, está na uhum. nossa Constituição da República uhum. e está na lei de base do sistema educativo. Será que nós estamos verdadeiramente a dar o direito à educação? Primeira pergunta. Como é que se atribui, como é que se oferece este, este direito à educação? É a segunda pergunta. Hum, a terceira pergunta talvez seria, como é que se aprende? E, e como é que sabemos que os outros aprendem? Isto para chegarmos à parte da avaliação, que é a tua última questão também. São várias questões que se nós fizermos e formos uh, verdadeiros questões, e honestos connosco... Provocações. sim. sim. Um, se formos honestos connosco, vamos perceber uhum. que, primeiro, nós estamos a dar o verdadeiro direito à educação porque um, há jovens que acabam por abandonar a escola, há jovens que retêm anos sucessivamente uhum. e, há, e há jovens e crianças que não têm vontade de ir à escola. Uhum. Porque dar o direito à educação não significa apenas oferecer uma escola gratuita para todos. Isto não é só o direito à educação. Direito à educação, eu diria que é o direito à aprendizagem. Será que estamos a dar o verdadeiro direito das crianças poderem aprender? Talvez uma quinta, quarta, quinta, já nem me recordo. Uhum. Um, e o que nós fizemos, se calhar, por aprendizagens ali na escola, foi uh, ousarmos e termos a coragem. A coragem. Não posso dar o outro, está bem, filha? O outro não posso. Podes pedir ao papá, por favor? Salvador, achas que podes ir pedir ao papá, por favor? Tutu dele? É o tutu dele? pode uhum. ser. Ajudas a mãe? Pode ser? Sim. Obrigada. É um, o que nós acabamos ali por juntar nos juntarmos uhum. como educadores. Uhum. Isso já é outra provocação. Uhum. É, será que nós podemos ser todos educadores? Uhum. Sexta questão. Isto a fazer igual Pronto, então vai lá pedir, por favor Está bem, filho, por favor um, E das maiores O aprendiz dizer que Sozinho tu não consegues fazer nada Precisas de um grande coletivo E um coletivo que Que se coloque em causa Que, que, que pare Em conjunto E que possa refletir em conjunto Sobre estas questões que coloquei ainda agora e aquilo que acabamos de perceber da necessidade de dar uma resposta piloto e uma resposta diferenciada é porque havia uh, isto em 2008, só no Conselho de Matozinhos ou em Portugal, já não me recordo muito bem, 40% dos jovens estavam em abandono escolar. Isto era uma grande porcentagem e era preciso fazer alguma coisa em relação a isto. E depois o que eu digo muitas vezes aos jovens e a todos os profissionais novos que chegam lá pela primeira vez é não basta só abrir uma escola para receber estes jovens e funcionar da mesma forma que a escola tradicional. Pois. Porque calhamos no mesmo, uh, corremos o mesmo risco de eles, a partir uhum. do momento em que veem exatamente a mesma forma de fazer e de ser, uhum. abandonarem novamente a escola. E nós acabamos por os abandonar porque não estamos verdadeiramente a olhar uhum. para eles como seres individuais Hum, que, e com características muito especiais não são Sim, só estes que como é que é... eles funcionam uh, em termos, nesses termos individuais não só de sentimentos e aprendizagem uh, mas também de associação de ideias e de criatividade e mesmo antes de entrarmos em, em direto estávamos, estávamos a falar de um outro jovem de perceber qual é que seria a área que ele teria mais uh, apetência ou vocação e se era mais artística, se era mais manual, ou mais de ideias, ou mais isto, ou mais aquilo. Um, e, bom, muito há para dizer, mas, resumidamente, para surgiu-me isto. Quando, enquanto continuarmos a um, olhar para, sem ter esse olhar que estás a propor, e condenar a olhar para crianças e adolescentes como eh, todos iguais, ou como robôs, para serem formatados e cumprirem uma, uma série de instruções, uh, todos da mesma forma, uh, realmente parece-me ter maiores e maiores dificuldades. E estamos sem respeitar uh, esse ser individual e essa criança ou adolescente e também subscrevo uh, sem estar a cumprir e a satisfazer o direito à educação e a aprender. E, um, é claro, também surgiu aqui umas perguntas do advogado do Diabo, não é? aqui as perguntas de... Não, isso, as crianças de adolescência são todos mandriões e preguiçosos, e no meu tempo é que isto funcionava bem, toda a gente aprendia ali certinho, direitinho, se não, já sabia como é que era. E, ao mesmo tempo, hum, é curioso, não é? Toda a criança que eu conheço e que eu observo, desde bebezinha até um... Sei lá, não sei muito bem precisar, mas até ali, de Ali entre a infância e a adolescência, não sei muito bem. Uh, tem um desejo, uma vontade incrível de aprender. Aliás, mesmo adultos, uh, ou jovens adultos de 18, 19, 20, a vontade de aprender é uma das coisas mais maravilhosas que eu tenho observado uh, no ser humano. Um, e se a criança já nasce com isso, ou mostra isso desde muito cedo, não é? então a culpa, entre aspas, é da criança ou do adolescente, ou da adolescente. Não é? é uh, essa pessoa ser preguiçosa, mandriona, ou isto ou aquilo, ou tarde ou contra, ou ser rebelde, ou qualquer outro rótulo, isto também era uma outra conversa, que se coloque na criança ou na adolescência. E uh, isto porque me lembrei de quando eu fiz aquela aquele um, periplo a visitar algumas escolas inovadoras na América do Sul, eu não me lembro se te falei a ti particularmente de uma que eu visitei na Argentina, ali mais no interior, em que uh, é, uma, é uma instituição privada uh, e tem um misto de mensalidade com algum apoio, mas pouco, da, do Estado, ou pelo menos tinha na altura, não sei como é que está neste ano, um, mas foi fundada por um casal, e esse casal claramente cria um, uh, uma aplicação prática concreta do direito à educação e à aprendizagem. E diz-me esse, uh, tanto um dos fundadores, uh, atualmente era diretor, fala-me exatamente de uma questão que até comigo mexeu, sabes? O que é que disse que toda, toda a criança tem de, obrigação, aprender a disciplina de matemática aqueles anos todos? E daquela forma? E daquela sequência? E com aquela profundidade ou abrangência? Ou o que for? Mas o que é que disse? que tem que aprender a matemática? Bem, eu fiquei assim, espera aí, cá para mim, para os meus botões. Mas a matemática, até é uma daquelas assim, que, entre aspas, tipo, é basilar, não é? É importante, vai ser necessária na vida. Uh, sim, e não é a minha resposta hoje em dia. Não é? uh, sim, para algumas operações e situações de vida pode ser importante, e o ser humano é capaz de aprender o que for importante aprender na altura em que é importante. Uh, de certa forma, a afirmação dele uh, mexeu com uma crença profunda minha uh, sobre aprender. E sobre essa arte de educar e o direito à educação. Uh, o que é certo é que dali muitas crianças e adolescentes também foram uh, recuperados, se podemos usar essa expressão que também não sei se é a expressão com que concordo, uh, depois de estarem numa situação de abandono escolar ou de iminente abandono escolar, porque a escola, aquela instituição chegavam uh, repetentes, essencialmente, por passo a palavra e às vezes quase ou mesmo já desesperados, eu não sei mais o que fazer, mas a escola tradicional não está a dar resposta e não está a conseguir ajudar uh, o meu filho ou a minha filha. Uh, Digam-me lá o que é que vocês podem fazer. Agora, só para avançarmos aqui poder ouvir o teu contributo sobre então esta, né, o direito à educação, a forma de educar e explorarmos mais o que é que é isto na verdade da arte de educar e ajudar a, do outro lado a aprender. Um, aquela instituição na Argentina uh, se eu bem me lembro maioritariamente tinha um período da manhã mais ou menos das nove às duas da tarde algo assim e sabes como é que todos, todos, todas as idades tipo desde 3, 4 anos até, acho que o mais velho que eu conheci devia ter para aí 18 ou 19 como é que começava a manhã como é que começava o dia na escola com hum. 10 ou 15 minutos em silêncio em silêncio todos hum. juntos com tutores, sala de escola, direção, todos juntos, numa, na mesma sala, espaço, que era assim um misto de sala de eventos com, a, com sala para aula de teatro, uh, aulas de teatro, ou de movimento, ou de dança. E foi incrível. Toda a gente em silêncio, uh, a olharem para dentro, a quebrarem assim, tipo a ter um, sabes, um, tipo um tampão. Entre o que aconteceu antes, no início do dia, e na viagem até aqui à escola ficou antes. E agora aqui vamos entrar com outra intenção e noutro registro. E achei maravilhoso, como um exemplo e dos muitos que há por esse mundo fora, e cá em Portugal também, sobre o que é que se pode introduzir na, nesta arte de educar. Mas diz-me, o que é para ti esta arte de educar? Olha, como eu costumo dizer muitas das vezes, é, primeiro é é arte de nos educarmos a nós mesmos como tu acabaste por, por fazer na, por dizer na, na apresentação logo no início desta nossa conversa uhum. porque, por exemplo, quando eu entrei lá na, na Escola de Segunda Oportunidade em 2008 uhum. eu, tinha, eu tinha jovens mais velhos até do que eu, eu comecei muito nova eu tinha os meus 19, quase 20 uhum. anos por isso eu comecei mesmo muito nova uhum. um, e dei de caras com histórias de vida pesadas com... com com situações muito delicadas Não. e que eu precisei de perceber, será que estarei à altura de, será que toda a formação académica que eu tive é suficiente ou preciso aqui encontrar um outro percurso, um outro caminho, outras Não. formas para me ajudar, primeiro a mim, para me proteger de algumas, de algumas coisas mais difíceis e desafiantes de, de lidar emocionalmente. Bem como estar preparada para poder ser a educadora social que os meus jovens precisavam que eu fosse. E percebi, também por vários desafios pessoais que estava a passar, que precisava de fazer aqui um caminho de desenvolvimento pessoal. Quem eu sou, de onde venho, qual foi o meu percurso, o que é que eu, o que é que eu trago de, de identidade, o que é que, quais são os meus pensamentos, as minhas crenças, o que é que, o que, é que isso me influencia de alguma forma a ativar determinados estados emocionais e esses mesmos estados me me fazem comportar e obter determinados resultados e, e foi nesse, nessa necessidade de, de ser a melhor educadora que eu poderia ser para os meus jovens que precisei de fazer esse, esse caminho esse caminho passou por fazer cursos por fazer terapia por uh, por, um, por ler por, uhum. por conversar muito com outras pessoas mais experientes mas diria que para podermos educar alguém, se é que isto é possível, e podíamos aqui também refletir, eu tenho estado a pensar, por acaso, uh, até mesmo nesta, nesta questão do, do educar, uh, será que educarmos alguém, e, pre, e a primeira questão, não é? E depois, se educarmos, esse, esse percurso tem que começar connosco. Tem que começar connosco, com o tipo de linguagem que utilizamos, seja ela verbal, não verbal, uhum. seja o tipo de postura que utilizamos, seja a congruência e o alinhamento que existe dentro de nós porque imagina, coisa muito simples que acontece na escola regular, não é para mais agora depois de ter vindo aquela lei que não se pode fumar dentro das escolas. Os professores uhum. por exemplo, que fumavam nas salas, ali tinham um canto deles e que agora uhum. toda a gente quer ficar cá fora, mas um, quem, quem poderia ser eu de dizer não podes fumar se, se eventualmente eu nunca fumei, né? mas uh, quem poderia ser eu de dizer não fumes, não podes fazer isto seu eu próprio fumo, uh, não podes fazer isto ser não sei o que, então eu, eu tinha senti este desalinhamento esta incongruência em algumas situações né, com a educadora que eu disse não, tem que mudar o primeiro passo, tem que ser eu Uhum. e é muito giro este meu percurso porque depois de, de encontrar e estar agora muito perto do nosso amigo José Pacheco que tu também o referiste no início da nossa conversa e ele cita muito isto isto muitas vezes que é não há, o professor não ensina aquilo que diz ele transmite aquilo que é e eu acredito nessa força hum, de, desta congruência porque só podemos transmitir aquilo que somos e, e os outros aprenderem connosco se virem algum tipo de congruência né, se sentirem que há que ressoa neles ali alinhamento não é? uhum. claro que não há momentos de tudo um, e que não somos perfeitos e, e eu tenho estado a lutar contra essa, essa necessidade de perfeição okay. até mesmo okay. como mãe mas é este caminho que eu acho que é essencial como, porque a educação acontece na relação de um para um e é na relação de um para um que os desafios uh, começam Principalmente, imaginemos, numa relação de 1 para 25 ou 30 alunos dentro de uma sala. É essencial. Isto aqui, é eu exemplo. acho que se puder aqui partilhar, é essencial fazer este caminho. Pessoal, se é que estás então, a falar muito de. Estás a falar muito de dar o exemplo. Não é? Eu acredito Sim. firmemente nisso. Todos nós aprendemos, é pelo exemplo. É, de, como o José Pacheco diz, é pela relação e o professor ou a professora. Uh, transmite aquilo que é, e acredito que já pensei que quer dizer exatamente, de transmite a postura que tem, as atitudes que mostra, as escolhas que faz, uh, o verbal e não verbal que utiliza, uh, e também, quer que queiramos ou não, uh, a um nível superior, a um nível de, de meta-análise, olhando e refletindo sobre os comportamentos, as escolhas e a forma como acontece, um, também dá o exemplo e mostra, uh, tal como os pais tal como outras pessoas emocionalmente significativas na vida da criança e da, da adolescência a forma como se relaciona com o erro, a forma como se relaciona com a dita regra a forma como se relaciona quando se sente insuficiente ou quando está uh, mais no modo baixo e talvez com, sem energia uh, mas também uh, no, nos bons momentos, né? a forma como se relaciona quando sei lá, ganha um prémio, a forma como, como se relaciona e como faz, como, como reage uh, quando recebe um elogio ou quando ou quando uh, está no, com boa energia e está a sentir-se bem. Um, se realmente nós aprendemos é pelo exemplo, né? uh, nós aprendemos a andar pelo exemplo, aprendemos a falar pelo exemplo, aprendemos a, a lidar com as nossas emoções muito pelo exemplo. Uh, e também eu tenho que estar nesse meu caminho também de desenvolvimento pessoal e uma das coisas que eu tenho dado a continuamente ir mais longe e mais além uh, é na minha inteligência emocional e quais os nomes de quais emoções e da forma como eu me sinto e como é que acontece no meu corpo. Uh, Inclusive uh, depois com os padrões linguísticos e com tudo o que acontece uh, dentro de nós e em nós. Não é? Quando falamos de aprender, e estavas a colocar essa, essa pergunta em aberto, estavas a refletir, não é? Será que realmente é possível educar alguém? Ou será que realmente a educação acontece de dentro para fora? Isto é, eu aprendo a partir do que cá dentro acontece do que, do que eu recebo de fora. O exemplo Sim. que eu vejo, a palavra que eu escuto, a atitude que eu... aquilo que eu sinto... E o que acontece dentro de mim, eu aprendo nessa relação, nessa dinâmica entre dentro e fora. Estás a tocar no ponto que eu tenho refletido, que é, hum. um, muitas das vezes o que é que acontece ali na escola, e eu passei por essas fases todas, e acho que todos nós que trabalhamos lá, e mesmo eu com os meus filhos, é, é a educação no geral, esta pressa e ansiedade do eu, em que o outro atinja determinadas coisas. Hum. A expectativa existe em nós. E quando esta pressa existe, não estamos a dar o verdadeiro direito à educação porque não estamos a respeitar o ritmo e o momento em que está o outro. E quando eu me sentia que não estava a obter determinados resultados uh, em relação às expectativas que eu tinha criado em relação ao outro, eu percebi que, ok, fui eu que criei esta expectativa, sou eu que estou a ter pressa demais. E obviamente que a forma como o nosso sistema educativo está organizado na, uh, é muito acelerado demais acelerado demais e, e não há este espaço de vinculação, este espaço de olhar para o outro e perceber, epá, em que sítio é que tu estás e em que sítio é que eu estou e como é que juntos podemos caminhar uhum. e, e as maiores batalhas que eu perdi todas, foi quando eu decidia que aquele jovem ou aquela jovem tinha que estar na, tinha que estar naquele patamar, é uhum. para perder é com os meus filhos, eu tenho que estar desta forma, é para perder a batalha. Uhum. Por isso é que a educação, se calhar, parte desse de dentro para fora. Quando o, o aluno está pronto, o mestre aparece. Isto não sou. Não, não, eu só estou aqui a citar coisas sim, que sim. já outros citaram, não, não estou a inventar nada. Claro. É só trazer para o consciente todos os dias, que não é fácil, porque eu batalho também com as minhas com os meus desafios, mas é. Maria Montessori já dizia isto também, não é? De, uhum. Da capacidade de olhar, observar o outro e para podermos estar. A observar o outro, primeiro precisamos de ter a intenção clara de que queremos estar a observar o outro, estar na relação com o outro, ter a intenção de me relacionar. Uhum. Um, Sem julgamento. Sem julgamento. E nessa observação é onde é que eu estou, como é que estou hoje, como é que eu estou a chegar, como é que o outro uhum. está e como é que juntos podemos, podemos ir mais longe. E, e quando eu encontro esse espaço quase que citando também o Vitor Frankl, o espaço entre estímulo e resposta, né? aquele espaço do meio, é, um, as coisas acabam por ser mais mágicas, porque um, o outro percebe que não estamos a apressar e nós também estamos a respeitar o ritmo uhum. do outro e a magia acaba por, uh, por acontecer. E se calhar aí acontece a educação. Sim, a um, um ponto... Um... Porque sim, é, é, é também aquela necessidade muito humana de uh, a pessoa se sentir reconhecida, sentir vista, ouvida, uh, sem pensar que devia estar a fazer uma coisa diferente ou que uh, não é quem, é quem era suposto ser ou que não é ainda perfeito ou que não é suficiente e lhe estão a cobrar, não é? Então, é dizer que... Que aprenda mais rápido, ou que faça diferente, ou que já devia ter acontecido à ABOC. E estás a tocar num ponto aqui que a Lucília Morim, que estava a acompanhar, e espero que ainda esteja aqui no Facebook, comentou há instantes. Ela diz que acredita que o direito à educação acaba por estar garantido, a questão é que outros direitos não estarão garantidos. Ela dá o exemplo, de, por exemplo, o direito das crianças a terem uma opinião nos assuntos que lhes dizem respeito, uh, e eu sei que isto é muito especial, uh, imagino que é para ti, para mim também o é, porque também está ligado a um dos princípios de ação e uma das uh, dos pressupostos, uh, exatamente nesta relação com crianças, uh, tanto nos um princípios da parentalidade consciente, uh, que também aprendeste tal como eu com a Micaela Owen e a Academia da Parentalidade Consciente, e então, a Lucília Mori também diz que a partir daí, né, de realmente eh, não estarmos contadas a dizer em relação com o outro e sem escutar a opinião nos assuntos que lhe dizem a respeito, a partir daí surge a desmotivação, diz a Lucília, e a vontade de procurarem eh, os seus interesses e, porventura, outros interesses em ser a escola. E, e isso também me lembrou de, de me contar uma história, não sei se foi o Virgílio, que não sei se também conhece das comunidades de aprendizagem, teve durante um tempo ligado, já não sei se foi qual projeto, agora para evitar estar equivocado, não vou dizer o nome do projeto, mas o Virgílio uma vez contou uma história de uma escola, no se bem lembro, no Nordeste do Brasil, ligada a uma comunidade. Um, houve um jovem que aprendeu a ler, a ler, as primeiras palavras que aprendeu a ler foi aos 17 anos. E quando me um conta a história eu fico assim, peraí, como é que é possível? Uhum. <risos> como, é que isso, como é que isso sequer acontece? Uh, é certo que eles são de uma comunidade, criaram um projeto educativo, emergiu de dentro da comunidade uh, e realmente com o foco na pessoa, naquele ser individual, aquele ser único, né? que é o único que, que existiu e que alguma vez vai existir. E todos os dias, com os tutores a acompanhar, acompanhavam a evolução e a aprendizagem de cada criança e adolescente mais tarde. Uma das coisas que faziam era perguntar o que é que queriam aprender naquele dia, o que tinha é, curiosidade, ou pronto, não sei exatamente a verbalização que faziam. E aquele jovem era fascinado, completamente fascinado, por construções. Uau. Ah. Até ele passou tempos e tempos e anos e anos, não sei exatamente quantos, mas foi assim que a história foi transmitida, a construir e a aprender como construir e como fazer diferentes construções cada vez mais complexas. Houve uma vez que para o material da construção foi necessário aprender alguns passos específicos e fórmulas de, não sei se de física ou do que é exatamente. E para isso tinha, literalmente, era uma necessidade de ler um documento que encontraram na internet com a solução para, para a questão dele. Ele tinha de ler o documento, eu então eu aprendeu tinha. a ler para continuar a sua construção. Também é certo, como foi dito pela história, acredito que exatamente foi-me transmitida da forma que foi vivida, ele teve arquitetos de todo mundo a visitar construções dele. Ele foi convidado para outros lugares para, para falar das suas construções. E é a noção do ritmo, não é? E de como é que cada aprendizagem pode evoluir ao, ao, ao, ao interesse e à motivação de que vem cá do dentro. E temos também aqui no Instagram a comentar em que é ter presente o igual valor, exatamente, que na educação tradicional não se pratica assim tanto realmente. Obrigado pelo comentário aqui no Instagram. Com tudo isto... O que é que tens, tens escutado, o que é que tens recebido de crianças e adolescentes, por exemplo, lá na, lá na escola Segunda Oportunidade? O que é que eles pedem? O que é que eles dizem? Olha, eles dizem aqui que é fixe. <risos> <risos> aqui é que é fixe. Um, e, e aqui é fácil. E, hum. e eu tenho estado... Um, eu, com a equipa, não é? quando eles dizem isto é fácil, é porque torna-se tão leve quando está tudo mais adequado àquilo que eles precisam. E quando trabalham os seus projetos individuais, parece uhum. que é mais fácil. Pois não, só está É mesmo só frisar este ponto, porque acredito que estás a falar disto que eu vou dizer tem nada a ver com fácil ou difícil, uh, em termos de dificuldade, entre aspas, académica, ou de esforço, ou de trabalho mostrado. Uh, e o que estás a falar exatamente do fácil, dessa leveza, não é? Como uhum. está tudo a fluir a partir deles, e está mais, e está mais leve, e as coisas fazem sentido, e, e imagino que eles sentem com uma palavra a dizer, uh, parece que é fácil. Sim, e, hum. e depois temos, lidamos com jovens que já passaram por inúmeros traumas até mesmo em contexto de escola jovens hum. que nos chegam a dizer que eu era tratado como um lixo ou, ou era um animal e, e aqui eu sou tratado como gente aqui eu tenho voz, aqui eu sou visto aqui as pessoas importam-se comigo aqui, hum, aqui as pessoas querem saber como é que eu me sinto e, e, e se eu não tiver aqui para dentro da sala porque, porque estou hoje vim Xunga de casa, uh, eu sei uhum. que esta escola eu posso contar com ela, para o, me ouvir e para não, e não me criticam. Uhum. Um, e então este espaço de escuta, um, este espaço de encontro, lá está, só à escuta se eu me encontrar com o outro, se eu me quiser relacionar com o outro, uh, este espaço do não julgamento, que tocaste aqui na parentalidade consciente, mas que eu acredito, não é da educação consciente, uhum. uh, do não julgamento. Um, este espaço de segurança é que eles precisam, porque a maior parte dos jovens que nós vamos atendendo são jovens oriundos de, de meios socioeconómicos uh, multidesafiantes, não é? e de famílias multi desafiadoras e, e nem sempre têm a retaguarda familiar, estruturas uh, estruturas um, fortes, coesas, se calhar presentes até. E o espaço mais seguro é o espaço da escola. Eu sou uma... Uh, defensora de abrirem as escolas o quanto antes, não só porque vivo desafios como, como educadora e como mãe a tempo inteiro neste momento, mas porque eu sei o quanto este espaço, de, de as, quanto a nossa escola e outras escolas podem ser fator de proteção para muitas crianças e jovens. Isto se criarem espaços seguros para que essa proteção aconteça e eu sei que a nossa escola proporciona e valoriza imenso isto. Porque senão um, estes nossos jovens não queriam de todo uh, regressar ao um espaço escolar, porque tão, os traumas são. Acho que podemos falar de traumas. Uh, são, são, imensos, são imensos. Sim, seguramente. Eu, são eu também ando a aprofundar a área do trauma, uh, particularmente com a teoria polivagal, uh, uhum. uh, mas também existem outras referências na área. e Sabemos que uma relação é precisamente é fulcral, é essencial a relação e essa segurança. Uh, para não só para todo o ser humano, mas particularmente para uma criança e adolescente. E hum, lembro-me de três situações que uh, impactaram fortemente uh, e acho que até ao final da minha vida assim vai continuar. Uma uh, foi recentemente, e te, vou manter a privacidade obviamente da situação, mas especialmente imagina o que é uma criança, aliás duas crianças uh, em primária, portanto, no, no primeiro ciclo. Um, em que, portanto, passaram a ter um, as atividades extracurriculares e num intervalo de uma, uh, há uma criança que vem uh, a chorar, uma, assim, uma uma menina atrás de um menino a chorar e a procurar bater lhe por, uh, aparentemente, ele ter dado uns pontapés na mochila dela. Uh, e isto é um exemplo muito claro e concreto que quando se ouvi falar em espaço de proteção à escola, uh, em vez de outros contextos, Uh, então isto é uma escola pública, nem, nem, nem sequer é propriamente num, numa, numa comunidade, assim, economicamente desfavorável, uh, mas o que é que aconteceu então? A criança, a menina, uh, no final, depois de uma pessoa assim, vou dizer, com, com outra proximidade, com outro escutar, com outra consciência na forma de interagir com as crianças e baixando naturalmente ao nível delas, uh, descobre pela menina que está a chorar, ela está a chorar palavras dela porque se eu chego a casa com a minha mochila nova, desorganizada ou suja a minha mãe põe me de castigo durante o um mês uhum. não só por a mochila ser nova e o dinheiro isto e o dinheiro aquilo e não sei o que mais mas por o que é que estava propriamente desorganizado, eu lembro que a mochila foi vista e não havia assim sinais de sujidade e quando abriram a mochila nem sequer havia desorganização, era tipo uma caixinha daquelas de apara-lápis, sim e as, e as aparas estavam dispersas no fundo da mochila. Era só isso. Uhum. Estava tudo limpo e organizado. Mas a criança a chorar quase baba e ranho, e do que foi do que, do que eu fiquei da história, com uma real sensação de medo. Se eu chego a casa, ainda vou estar a ouvir berres e gritos e vou ficar de castigo o mês o menino atrás do qual ela corria, uh, supostamente quem teria dado os pontapés, passado o, uns segundos desta estar a chorar, começa ela a chorar. Porque elas, ela outra outra amiga, tentaram dar pontapés e hoje, eu fico facilmente com a negras. E se eu chego a casa com uma roda negra, a minha mãe ainda me dá por cima da ainda ficou mais. Uhum. Estamos a falar de pessoas, crianças, com, que elas teriam à volta de 8, 9 anos. É? E isto é uma realidade que muitas vezes escapa a alguns adultos, uh, ou escapa a algumas pessoas. E, sim, realmente, o que é que podemos fazer com, nesta arte de educar e de ajudar os outros a crescer como seres humanos inteiros, com autoestima forte e, e a aprender o que os ajuda? a ter uma vivência saudável. Uh, e falaste aí numa questão do confinamento, não é? Muitas uh, famílias estão a lidar com outro contexto que se calhar nunca conheceram. Sim. Sim, é bastante desafiante e os nossos jovens têm muito é um desafio mantê-los por casa e cumprirem é. todo todo o confinamento mas esta história que tu acabas por por tocar e, e tendo em conta o público que, eu, que, eu vou, que vamos recebendo ali na escola a uhum. coisa que se calhar eu mais aprendi foi de que ninguém é o seu comportamento ninguém é o seu comportamento apenas, nós somos muito mais do que isso e se formos capazes como educadores Perceber isto, acreditar que isto é verdade, que ninguém é o seu comportamento. E, e aí entramos numa relação sem julgar e sem corrigir o comportamento ou sem atuar sobre o comportamento, mas sim sobre o que é que disputou aquele, aquele comportamento, uhum. o que é que está por detrás dali, que pessoa é que está atrás deste comportamento, que história é que está a contar-nos. Então quando há assim desafios a nível de comportamento mais desajustado ou menos ecológico para, para os nossos jovens e para a relação que ele quer estabelecer com o outro nós aproveitamos aquilo para ser um excelente momento de oportunidade Sim. para podermos trabalhar com ele e percebermos o que é que está ali a acontecer. Olha, ele está-nos a dar pistas de que uhum. precisa de nós. Ele Exato. está a comunicar imensas coisas. Exato. Não, não está a comunicar aquilo que está a fazer com o seu comportamento. Ele está a comunicar Sim. outras coisas. Então, teríamos Em vez de Minha se reprimir é... o comportamento, não é? e, e ficar no, a um nível superficial, exatamente fazer esse caminho de encontro e de relação com, a, com o outro. Porque é tão mais fácil nós corrigirmos e, e hum. sermos reativos. Não faz assim isso? Eu tenho mesmo meus filhos, não é? Às vezes, e principalmente quando... Uh, uh, tenho menos recursos, isto está a ser mais notório agora na quarentena, não é? E quando falo, quando falo de recursos, é recursos internos de descanso, de paciência. É tão mais fácil berrarmos, é tão mais fácil claro. uh, uh, separá-los, é tão mais fácil fazer outras coisas que estamos tradicionalmente habituados a ver como atuar uh -huh. sobre determinados comportamentos. Sim. E, quando, eu só há pouco falei de tal estímulo entre a resposta e, e né aquele espaço seguro, uhum. aquele espaço meio, quando nós temos a capacidade de quase respirar, de, de nos elevarmos, dissociarmos da situação e vermos o que é que está a acontecer, ok, vamos ouvir cada uma das partes. E nós temos esta política de escuta. É importante escutar que é que o outro... Um jovem entra pela escola, dentro uhum. e, e por acaso naquele dia a primeira coisa que nós dissemos foi já viste as horas com que chegaste também tu, também tu me vens chatear a cabeça, já acordei aos bem mas... com a minha cota na cama, não sei o que a tratar-me mal, também tu não sei o que e ali eu disse poxa, mas é tão é tão, claro. é tão fácil nós caímos nesta coisa de mesmo que tenha sido pequenininho a crítica foi, tu não chegaste a horas mas foi o suficiente para puf. claro foi, opa, chegaste, que bom ainda bem que chegaste se calhar mudava muita coisa em vez de entrarmos Porém, naqueles jogos de, de julgamento, sim. E nós vamos... É... Sim, aí também fazes lembrar do que falaste há instantes de... Aliás, antes ainda disso, a quem nos está a ouvir, aqui no, no Facebook, aqui no Instagram, perguntas, comentários agora, nem seja para dizerem escrevo agora de onde é que nos escutam, de onde é que nos estão a ver. Deixem um comentário aqui, assim, é é é é é de outra maneira também. Um, mas, então, perguntas que tenham, uh, situações que querem colocar, e eu e a Daniela, no máximo do tempo que nos foi permitido hoje, porque ainda queremos ir descansar também, vamos responder. E se não, respondemos individualmente mais tarde. Um, isso que acabaste de dizer, lembro-me exatamente do que falávamos antes da regra, não é? Uh, e na educação consciente, ou na parentalidade consciente, fala-se muito de falar mais no limite, e no limite pessoal, do que propriamente numa regra, pois o, o, ser, o ser humano, do que eu observo, pelo menos, está constantemente a contrariar a regra. Não é? Seja uhum. o limite da velocidade seja, seja, há pouco falaste do ir fumar, e às vezes o fumar é, é, é relativo a algumas situações, uh, seja sobre sei lá, sobre cortesia ou educação para com outras pessoas ou às vezes precisamente porque somos muito mais do que os nossos comportamentos e às vezes estamos a sentir em baixo ou estamos frustrados ou estamos sem paciência ou estamos com... desmotivados às vezes saem uma coisa da boca para fora não é e às vezes nem é preciso palavras, basta o olhar e quem está do outro lado também, oh, também oh, capta oh. Uh, e porque somos muito mais do que isso e temos esta riqueza Uh, esta riqueza de, de ser humano, como é que fazemos para realmente dar outro exemplo às crianças e adolescentes? Não é? Como é que fazemos para como lançámos no, no, no, na nossa comunicação? Como temos estado a falar entre duas dinâmicas? Como é que fazemos isso? Isto para, no fundo, também chegar ao lugar de, se pudesses uh, uh, uh, os educadores e educadoras deste mundo. Assim, duas ou três coisas que te lembras agora. Não? não precisam ser as maiores, é duas ou três que te lembras agora. O que, é que, o que é que partilhavas com toda a gente na educação para esse mundo fora? Olha, como tu acabaste para tocar no ponto das regras e na imposição, é, é escuta escutem, deem voz, deem voz às, às crianças e jovens e deem-se voz a si, a vocês também, porque também encontro nas escolas que os próprios profissionais não têm voz e precisam desse espaço seguro, tanto as crianças como os jovens precisam desse espaço seguro, de acolhimento e para poderem partilhar as suas emoções, como estão a sentir, como estão a chegar, o que precisam, uhum. quais são os desafios, uh, o que é que eu posso oferecer, criem esses espaços de escutas. E, e muitas vezes não existe. Existem sempre reuniões de departamentos, reuniões daqui, reuniões da lá, uhum. e não, eu não acredito que exista muito este espaço para acolher uh, o outro na, na íntegra. E, e, de, e, de, e como que estávamos a falar da questão das regras de imposição, nós na nossa escola utilizamos uma, um dispositivo pedagógico que é as nossas assembleias, e uhum. que é o, é o espaço da de democracia, um, é, onde os jovens partilham o que estão a sentir, como estão a viver, o que é que se passa na vida, propostas, porque a escola são pessoas, a escola não é prédio, não são salas de aula, então como são pessoas, é importante ouvir as pessoas. Então, e, e então criamos esses espaços, ou de um para um, ou em pequenos grupos, ou em assembleias gerais, onde escutamos toda a gente e construímos juntos aquilo que é necessário fazer, pois se escuta seria, seria o primeiro. O segundo e grande, e grande coisa que eu queria dizer, não sei se tem que ser para toda a gente, mas é... Paulo Freire dizia-nos que a educação é um ato de amor, mas também um ato de coragem. E antes de começarmos a fazer coisas de, com coragem para o exterior, façam, sejam cor, corajosos para uh, irem para o interior. É o meu convite. Muito bem, obrigado. Excelente, excelente convite. Excelente convite. E é engraçado que temos aqui pessoas a seguirem-nos algumas desde aqui de Alpiar, são também me encontram neste momento. Há aqui alguém a comentar no Instagram as emoções das crianças, tão importante, escutar e dar atenção a essa. essa sim, a como as crianças estão a sentir. E também alguém da Povo de Varzim. Olá, de Varzim. há quanto tempo não vou aí à Póvoa. a ver se agora quando o confinamento acabar ou no verão. Passo por aí também Vila Nova de Gaia. Olá, Vila Nova de Gaia. Bem-vindos, bem-vindas. Sim, mais alguém aqui fala de escuta entre crianças, entre crianças e adultos, e entre adultos aos próprios, diz a Lucília. Pois, aqui outra mensagem. que Esta mensagem essa é uma pergunta. Essa observação e a preocupação é atender às necessidades das crianças, deixa de existir a partir de... Bem, sim, é uma afirmação forte e eu percebo a observação, claramente. É muito na minha experiência. As crianças, quando começam ali a ter outra... Sim, ter... não é propriamente a questão da idade, talvez, é o que desenvolvem, o que mostram, começam a aprender e a, e a fazer e a dizer. E depois, não sei qual é, que é a tua experiência, parece que há é um momento, realmente em que se deixa de olhar para, para a pessoa como um ser humano em construção, não é? e, se, como falavas no início, começas a estabelecer tipo, expectativas de não, já é suposto saberes fazer, dizer, comportares-te, aprender, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Uh, e com isso retiramos o espaço individual, é? retiramos o tempo e o ritmo próprio e deixamos de realmente escutar aquela aquela criança ou adolescente e estar em relação com, com ela. Uh, um exemplo flagrante disso foi naquela escola que eu visitei na Argentina, uh, em que o diretor deu um exemplo tremendo, que eu dificilmente salvo uh, honoráveis exce exceções e acredito que a tua escola onde estás, pelo menos, será uma delas, um, pois lá naquela escola na Argentina uh, não há nenhuma obrigação de crianças e adolescentes irem para, para os grupos. Eles, te, eles trabalham por grupo socio-pedagógico ou só, socio -afetivo. Trabalham por metodologia de, não, entre outras, grupos socioafetivos que podem ter crianças desde os 6, 7, 8 anos até aos 18. E depois eles escolhem os horários e as, as disciplinas, seja química, Física, mecânica, teatro, em que se inscrevem. Um, e houve um adolescente, eu acho que me contaram que eu já teria 17 ou 18, que uhum. estaria lá, retente, noutras, noutras escolas, uh, e habituado ao conhecimento tradicional que faz e mostra. E um, não estava a ir às aulas. E os tutores e toda a gente presente, atenta ao que está a acontecer e, e curiosos com então, o, que é que está, o que é que está por trás. Não é? Como é que está a realidade deste adolescente? Quais é poderão ser as necessidades? O que é que está a acontecer com ele? Um, e ao um momento em que ele passava muito tempo, a escola tem árvores, tem até um pequeno jardim, ele passava muito tempo às vezes à sombra, ou debaixo das árvores, lá, a refletir na vida, ou a, a ficar um pouco zangado com, com o mundo e com a sociedade, uh, e também sem perceber as suas emoções. Né? Porque é que estava com raiva, frustrado, porque é que sentia que não encaixava, ou que não era visto e reconhecido. E o diretor, uma vez, até com eles, oh, então, que, como é que estás? Uh, temos apercebido que não tens ido às aulas. E, automaticamente, né, sai o modo reativo uh, que ele, acredito ele foi buscar noutras interações noutra, com outros adultos. Uh, e, então, que, o que é que tem a ver com isso? O que é que está a querer dizer? Uh, ah, se quer saber o que é que está a acontecer contigo e os teus pais colocaram-te aqui para veres tu decidires o que é que queres fazer e aprender, uh, se passar algum tempo sem... Uh, sem teres alguma evolução, ou sem os teus pais verem ver? Mas o que é é Mas está-me a ameaçar? Mas expulso-me! Mas, mas, ah, mas, mas, mas, Manda-me embora! Não... sim. é é eu não estou a ameaçar, eu apenas estou a falar contigo e a mostrar-te possibilidades e possíveis <risos> consequências. Ai, claro. A decisão de é escolheres quando e a qual é que vais a tua, uh, se não quiseres dizer mais, vais, no tempo, continuar sem ir e sem mostrar uh, aprendizagens e, e alguma coisa, uh, é possível, mas não é essa decisão, é isso me deu para mim um belo exemplo de eu não vou aceitar essa responsabilidade que me estás a dar de ameaça nem de expulsar da escola. A responsabilidade e a decisão é tua. Nós estamos aqui para te ajudar no caminho. Porque havia assim um outro cuidado e presença na forma de lidar com situações como esta, pelo que eu percebi. Um, mas ele não caiu no, no reativo, não é? Ele, ele não caiu no, no, no, no. Outras pessoas podem conhecer que seria muito fácil, no noutro contexto, outros adultos porque pelo menos eu conheço, entrassem também no modo automático reativo e a, a situação escalasse para o outro lado. Uh, curiosamente, 10 dias, 15 dias depois desta conversa, o jovem começou a ir às aulas. <risos> Sem ninguém mais lhe dizer nada, por iniciativa dele. E, e isto para dizer, e orientando agora aqui a nossa conversa assim para o final, um, o, que é que, o que é que trazes contigo que é assim mais valioso uh, e que possas partilhar com quem nos escuta agora ou mais tarde além do que já falaste uh, anteriormente o que é que trazes contigo que tem sido valioso nesta tua jornada olha, eu acho que é o amor e o respeito que eu sinto pelas pessoas hum. quase que podia ser um ponto final aqui hum. porque um quando eu sinto amor e respeito pelo outro, primeiro tem que por entender que somos semelhantes, somos irmãos, nós somos todos da mesma matéria, estamos é. todos nisto e a pandemia vem nos mostrar muito isto e, e quando eu respeito o outro, eu respeito o outro como este valor é, é na íntegra é? é como ele chega como, como reage como sente, como se comporta e também trazer esses valores por dentro de mim, né? uh, Sentir amor por aquilo que sou, curar as minhas feridas nos processos e respeitar que, uh, e aceitar ao mesmo tempo que as coisas são como são e que tudo chega ao seu tempo, tudo tem o seu tempo e que cada um dá o melhor que pode com os recursos que tem disponíveis a cada momento. E, e que sozinha não, não dá para fazer ainda estou nessa jornada porque o caminho do desenvolvimento pessoal às vezes tem este lado também tão, tão introspectivo, tão, tão isolado tanto do eu que às vezes esqueço-me de oh pai, eu preciso do outro, eu preciso estar no outro e eu acho que nunca mais me de esquecer das palavras da minha psicóloga que me disse porque eu pedir lhe ah, eu acho que preciso de migrar tipo, de me isolar, fazer um retiro curar mas 100% e depois estar com os outros e ela disse, não, a Daniela vai-se curar na relação com o outro. Por isso, estamos em quarentena, em um bichinho enorme que está a tomar conta de nós. Por isso, vamos curar este bichinho e outros bichinhos na relação com o outro. Pronto, é se calhar é isto que eu trago, o respeito e o amor uh, pelo ser humano. Muito obrigado. Muito obrigado. obrigado. Uh, olha, tens só dois minutinhos para então uma, umas últimas perguntas, assim estas bem mais, de resposta mais rápida. Ok. okay. Então, olha, diz-me, uh, o que é que aprendes sobre ti ao olhar para os outros? Epá, o que é que eu aprendo de mim a olhar para os outros? Sim. Que eu sou muito imperfeita. Eu estou nesse clube. Cada vez mais percebo. Eu estou nesse clube. É já agora. Sim, sim, sim. E já agora também estou no clube do, do pedir ajuda, assim, de, de curar e, e pelos outros. É, está claríssimo para mim. Olha, uh, mais ou mais com os tempos que temos vivido, uh, como é que imaginas o um mundo daqui a 5 anos? Epa. Hum. Não é uma resposta <risos> nem sei. Ok. Pode ah. ser essa. Eu desejava que, que o mundo que... fosse de uma forma, como ele vai estar, não sei, não é? Hum. Uh, mas o que depender de mim, uh, eu desejo que daqui a cinco anos o mundo esteja mais fraterno. Uh, porque quando nós nos sentimos como irmãos, verdadeiramente como irmãos, que começamos a cuidar melhor uns dos outros. Por isso imagino um mundo mais fraterno e vai depender de mim tomar iniciativas para, para, para que isso aconteça, e já estou a fazer. Vai depender de nós, vai claro. depender de nós. Já um comentário da minha parte, eu tenho cada vez mais dado mais atenção uh, a canais, seja aqui no Instagram, no Facebook, no Youtube, no outro, uh, de boas notícias. Uh, uh. Particularmente, eu não sei se conhece o ator John Krasinski, Uh, ele lançou no Instagram e no YouTube, um, isto ainda no, portanto, no primeiro confinamento, lá para março, abril, Não será que ele já começou em maio? Não sei. Um, Foi à procura pelo mundo e começaram depois cada vez a enviar mais e mais e mais exemplos de boas notícias, e quase todas eram tipo notícias locais da comunidade sei lá, o carteiro, tinha uma atenção especial, ou ir levar o correio a casa, ou vizinhos que faziam uma surpresa a alguém que fazia um aniversário e faziam um, tipo um buzinão a passar em frente à casa da, da pessoa. Coisas muito simples, mas que para mim têm, para mim, ser um exemplo e, sim, são um exemplo para mim. Uh, olha, diz-me, uh, qual é o teu superpoder que gostavas de distribuir pela humanidade? <risos> É isso, é rir. Se calhar também. É... Sim. Olha, eu, eu, eu tenho sido tão mãe polvo porque hum. eu acho que, uh, se calhar, a, a minha capacidade de ser flexível, a minha flexibilidade, uh, ajudaria ajudaria ah. e acho que poderia espalhar mais flexibilidade, porque quando nós somos flexíveis, não somos rígidos. E quando não somos rígidos, chegamos a mais gente. E quando chegamos a mais gente, lá estamos a tratar da questão da educação, é, não deixamos ninguém para trás, porque somos povo e chegamos a toda a gente. Pronto. Parece muito bem, parece muito bem. Olha, imagina que escreves uma, uma carta, mas há assim uma, uma frase que é a principal. Não é? é a frase que a humanidade vai ler daqui a 100 anos. Qual é essa frase que deixas para a humanidade ler daqui a 100 anos? Olha, eu vou pegar na questão da fraternidade sim, e também estou muito ligada ao Ubuntu. É, uhum. Eu acho que usava o slogan do Ubuntu, eu sou porque tu és. Uhum. Lembrei-me agora, é isto. Okay. Acho. Muito bem, muito bem. Então e a última pergunta antes de irmos para também irmos descansar, uhum. quero perguntar aqui, quer tu também com, com a tua família. Um, Imagina que é que eu traz uma pessoa parada, está uh, tá em pausa, é quase como, uh, metaforicamente, é como se estivesse sentado numa paragem de autocarro, ou estivesse num, num sinal vermelho, no um trânsito, uh, e a pessoa está parada, está à espera, está à espera que lhe deem a green light, está à espera ah. para, da green light. Qual é que é a tua green light? O que é que tu dirias, farias? Qual é a tua green light que davas a essa pessoa? Um abraço. Hum. Uh, precisamos de toque Somos seres Precisamos de toque e, tu, de de abraços. e às vezes basta Basta mesmo tu, Tocar outra alma Dar-me de um abraço a outro e Com coração, com coração Mesmo, mesmo E eu acho que estou mesmo nessa fase de Precisar de abraçar E de receber mais abraços Sim, eu também E acredito tanto nisso Que se me lembrar A Virginia Satir Tem uma frase muito célebre Com os abraços Também conheces? A frase não, mas a se Satira é assim um Deus, né? Eu não sei se, se foi exata, para quem não souber, a Virgínia Satira é assim uma referência na área da terapia familiar, do trabalho familiar e de terapia para recuperar e reconstruir relações e humanos, nas minhas palavras. E a frase, que não sei se foi bem dela, mas é atribuída a ela e está tudo bem, é mais ou menos de, precisamos de quatro abraços para só me lembrou precisamos de quatro abraços uh, para sobreviver Precisamos de oito abraços para viver ou estar bem Precisamos de 12 abraços para prosperar e evoluir Por dia que Por dia, dizia ela Mas olha, que nem a propósito do toque e do abraço Independentemente se a pessoa gosta ou não gosta Mais ou menos do toque, do afeto e do abraço um dos livros que eu estou a ler Uau. é este, chama-se Touch, Toque, A Ciência do Sentido que nos Faz Humanos. Ah, e este livro está na minha estante, na minha lista de espera há cerca de um ano e meio. E há um ano, quando começou o primeiro confinamento, eu voltei a olhar para ele. Hum. Mas cá dentro de mim, acho que vai ser muito duro para mim ler isto agora. E Sim. então estou agora a lê-lo e está a ser muito revelador como é realmente essencial para o ser humano aprender para sobreviver e para viver bem é, o sentido do toque. E o abraço é um excelente exemplo e sim, coração com coração, com presença, é, também faz a minha, a minha preferência. Olha, Daniela, mais uma vez, muito obrigado pelo Obrigada. teu tempo, pelas tuas partilhas, pela tua energia, pelo teu exemplo também. Para, para te seguirem, como é que as pessoas fazem? Procuram podcast educação, educacão, educa é? no, no, <risos> no Instagram e no Facebook. Uh, e procuram também uh, relações mais conscientes, é isso? Sim, educarte, educarte como eduque. Heart uhum. do Coração, uhum. Relações Mais Conscientes no Facebook, Daniela uhum. Laranjeira no Instagram, uhum. um, Podcast Edu Educação, educa ou então podem, mesmo para ouvir os áudios do, do podcast, Faces da Educação, podem ouvir no Spotify, no Anchor ou na Apple um, Podcasts basta só colocar faces da educação, encontram assim pessoas maravilhosas pelo mundo que eu tenho tido o prazer de conhecer e tenho aprendido imenso há um ano com elas e, e pronto, espero que, que se sintam inspirados por essas pessoas que, que tocam o meu coração também, por isso Sim, certamente Certamente, hum. uh, sim, sigam a Daniela, sigam o fantástico trabalho que ela faz, sigam o podcast, acompanhem, uh, para a semana da minha parte haverá mais um episódio da Greenlight Other Choice, para a semana vai ser em inglês, assim alternado inglês-português. Uh, e depois também vai surgir o espanhol da meio. E hum, para a semana o convidado a convidada vai ser surpresa, e o tema também, uh, e depois vamos entrar numa breve pausa. O podcast está quase a ficar disponível para toda a gente, uh, e entretanto, se quem uh, escutou agora ou mais tarde vai escutar este, esta conversa, se tiverem interessado em receber gratuito três áudios de relaxamento, para lidar com algumas dificuldades, para lidar com ansiedade, para lidar com stress, para conseguir relaxar e cernar, uh, estou a oferecer três áreas de relaxamento. Uh, se não tiver o post no ar, então contactem diretamente, ou aqui como comentário, ou mensagem direta, ou mesmo e-mail, que podem encontrar nas minhas páginas, aqui no Instagram e no Facebook, greenlight.joaom.pombeiro, que é também onde este, estas conversas ao vivo acontecem. Muito obrigado por estar aí no Facebook, muito obrigado por quem nos acompanhou no Instagram, muito obrigado a quem comentou, a quem fez, colocou alguma situação, fez alguma partilha, alguma opinião. Nós nos encontramos em breve e Daniela, até podermos então estar presentes e dar um, dar um abraço. E quem sabe também estar à mesa com outros amigos, Sim, para, para ter, para ter um, um jantar e essa parte social uh, mais presente e de outra maneira com a energia. Até já. Obrigada bon e parabéns e parabéns pelo teu caminho. Obrigada, João. Obrigado, obrigado também. Até já. Até já.